Agora que a gente já viu, como é que se, já viu o conceito de dipolo, a gente pode entender o conceito de eletrização por indução. Na aula passada, a gente viu que macroscopicamente, se a gente aproxima um material carregado perto de um metal, a gente vai criar um dipolo macroscópico, né? Por quê? Porque as cargas negativas que estão as cargas, digamos assim, né? Ou a gente vai Pode ser positivo, pode ser negativo, né? mas nós usamos o, o exemplo de uh, material carregado negativamente. Se o material está carregado negativamente, os elétrons, vão, os elétrons que estão que, que perto dessa distribuição de carga vão para o outro lado. Né? Se, ele fosse, se essa distribuição de carga fosse positiva, essa que se aproxima do metal, ela vai atrair elétrons do outro lado. E aí essa, essa, essa região aqui vai ficar positivamente carregada. Então o que, que acontece? Você fica, você fica, uh, você fica com um, um objeto que enquanto aquela distribuição de carga que você aproximou estiver ali perto, vai ter dois lados com carga de sinal oposto, né? que é o que a gente chama de carga induzida. Tá? Não é uma carga a mais no objeto, é a mesma carga que o objeto já tinha, só que agora é rearranjada espacialmente. Vamos ver como é, que, como é que isso funciona, tanto para distribuições de carga negativa quanto para distribuições de carga negativa. Imagina que eu tenho, então, uma esfera, e essa esfera está sobre um, uma base de um material isolante, que não vai deixar com que os elétrons, da, que os elétrons é, em excesso, eventualmente, dessa, dessa bola metálica, migrem para outro lugar. Okay? Se eu pegar agora e aproximar uma distribuição de carga negativa, o que, que acontece? Esses elétrons que estavam aqui, a gente já viu, vão querer vir para o outro lado. Tá? Então isso é o que acontece, e aí você cria né, uma região que fica mais positivamente carregada, ainda tem outros elétrons aqui, mas agora você tem menos elétrons do que você tinha antes nessa região. E esses elétrons que estavam aqui vieram para cá. Então se você retirar essa, essa distribuição de carga, o que, que acontece? Esses elétrons vão tender a voltar para essa região, porque eles vão ser atraídos por essas cargas positivas que ficaram aqui que estavam aqui nessa região. Durante todo esse tempo, todo o material aqui, o metal, é neutro, tá ok? Ele não, tá, ele não tem carga em excesso. Você tem uma região que tem carga positiva em excesso, você tem uma região que tem carga negativa em excesso, mas a soma das cargas aqui é zero. Tá, dá zero. Então, tudo bem. Agora, digamos que a minha distribuição de carga fosse positiva, ao invés de uma distribuição negativa. Olha, o que vai acontecer é que, a distribuição de carga chega. Os elétrons que estavam aqui vão ser atraídos para essa região. E aí você fica com uma, uma situação oposta à anterior. Então isso aqui, né, é a eletrização. Isso aqui é a parte de indução. Esse material ainda não está eletrizado. Ele ainda não está eletrizado, ele ainda não tem um excesso de carga. Ele está neutro. Vamos ver como é que a gente consegue fazer com que esse objeto aqui fique uh, fique pelo menos temporariamente, por um tempo razoavelmente longo, com carga em excesso. Para isso, eu vou pegar essa minha, essa minha bola. Então aqui, né, minha esfera é metálica. Isso daqui, de novo, é um material isolante. E eu vou, de novo, aproximar uma, um certo objeto carregado. Então, esse meu objeto carregado induz esse meu dipolo macroscópico aqui. E agora o que, que eu faço? Eu trago uma outra esfera idêntica a essa, neutra. E toco. Quando eu toco esses dois materiais, esses elétrons que estavam aqui, vão, eles veem a eles, entre aspas, veem, porque elétron não vê nada, elétron não sabe que o mundo existe, tá? mas eles veem a possibilidade de poder se afastar ainda mais dessas, dessas cargas aqui, que estavam perturbando a, a coisa toda. E agora você tem, você tem um material que tem um excesso de carga positiva, Ainda existem várias outras cargas negativas aqui. O negócio é que ficaram mais cargas positivas do que cargas negativas. E agora você tem esse outro cara daqui que está que tá com um excesso de carga negativa. Como é que você faz para deixar essas distribuições, essas, essas cargas aqui permanentes? Você afasta as duas esferas e, é o mesmo, e depois você retira, você retira o, seu mater, o seu material carregado. Quando você faz isso... As cargas negativas que estavam nesse cara daqui vão se redistribuir. E as cargas negativas que estavam, aqui nesse, que estavam nessa esfera daqui, lembra que existem outras cargas negativas. Okay? Elas também vão se redistribuir. Só que aqui você acaba com uma, uma distribuição mais ou menos homogênea de carga positiva e aqui você acaba com uma distribuição mais ou menos homogênea de carga negativa. Okay? Então, isso é o processo de eletrização por indução. Como é que a eletrização por indução se dá no caso de uma, de uma distribuição de carga positiva se aproximando da minha esfera que está inicialmente neutra? Vamos ver como é que isso acontece. Eu chego perto a minha distribuição de carga positiva, a minha distribuição de cargas positivas atrai esses elétrons para cá, e agora eu fico com essa região positivamente carregada. Lembra, ainda existem vários outros elétrons aqui, são só alguns que se moveram para cá. Okay? E agora eu trago uma outra esfera aqui. Quando essa outra esfera toca, essa daqui, os elétrons que estavam nessa região vão, querer ser, vão ser atraídos para essa outra região aqui, e aí essa região vai ficar razoavelmente neutra. Se eu afasto agora as minhas duas esferas e tiro a distribuição de carga positiva, o que acontece é que as cargas negativas que estavam aqui se redistribuem e as cargas negativas que estavam uh, uh, em outras regiões aqui da esfera também tendem a se redistribuir pela, pela esfera. E aí a gente fica com duas distribuições mais ou menos homogêneas de, de carga. Tá? Então, né, o que, que acontece? Quando dois objetos carregados se tocam, você tem transferência de elétrons de um para o outro. É o caso, por exemplo se você não está muito carregado, mas tem carga elétrica, né, que a gente já mencionou, aquela história de você andar com a blusa de lã e tudo se roçando a manga no resto da, da, da blusa, né, você fica com o seu corpo um pouco carregado e quando você toca numa, num metal, você transfere elétrons, ou o metal transfere elétrons para você, vai depender de qual é a carga que você tem. Tá? No isolante, se você tem um isolante, o que, que acontece? Os elétrons que entram, eles ficam presos aos átomos próximos da região onde eles entraram. Lembra que no isolante os elétrons têm menos mobilidade, tá? mas no metal esses elétrons podem se mover muito livremente. Okay? E aí o que, que acontece? Todos os elétrons do metal, sejam eles elétrons em acesso, sejam eles aqueles elétrons que restaram, vão se rearranjar espacialmente para maximizar a distância entre eles e diminuir a repulsão, a repulsão uh, eletrônica. Tá? Essa, se você, se o, a carga em excesso, ela vai tender a ficar na superfície do metal quando eles entrarem em equilíbrio, okay? E, né, se os dois materiais são metálicos, os dois objetos vão tender a ficar com o mesmo, o mesmo número, aqui está errado, né? Na verdade, o mesmo número de cargas, tá? de cargas mas de sinais, de sinais opostos. Aí, tá? Então, depois do contato, o excesso de carga nos dois materiais é o mesmo, em módulo. Ou seja, você vai ter tanta carga positiva num quanto, carga, quanto você tem carga negativa no outro. A mesma quantidade de carga positiva que um objeto tem, o outro tem de carga negativa.